Fala, comigo, T.W. Tudo bem? Se não, mais um vídeo para o canal. E hoje nós vamos falar sobre a First Class. As principais atualizações dela dos últimos 20 dias. Vou explicar tudo o que é está que acontecendo e, e sobre os principais boatos. E a pergunta que eu te faço. Você recebeu o pagamento da First Class? Se você recebeu, comenta aqui embaixo. Se você não recebeu, comenta aqui embaixo também. Se você não está se sentindo satisfeito com algo referente a essa mesa, comente aqui embaixo também. Eu tô aqui para te ajudar. Ó, vamos lá. Olhando um pouco o Discord da First Class... Tudo começou no dia 15 do 12, quando a First Class ela anunciou publicamente que todos os influenciadores que vocês conhecem, que oferecem qualquer tipo de serviço de HFT e que principalmente oferecem serviços de gestão de conta, de repartição de 50 a 50, pronto. Todos eles não são bem vindos na First Class porque eles não só prejudicam o servidor, mas também prejudica o sistema em si focado em lucrar, que é o de mesa proprietária. Preste atenção no seguinte. Eles falam aqui, ó, é, influenciadores que tem alunos que falam que faz é, manejo de conta desses seus alunos, cara, você não é bem-vindo aqui. E aqui fala seriamente, siga as regras e você receberá seu pagamento, de forma simples. No mesmo dia que eles falaram isso, teve muitas pessoas que pediram dinheiro de volta. Por quê? Porque teve muitas pessoas que fizeram aprovação com robôs desses influenciadores e tiveram ações à sua conta real. Quando a pessoa viu esse anunciamento aí da First Class, eles pegaram e pediram dinheiro de volta. E aí a First Class apareceu falando assim, quem pediu dinheiro de volta, seja na conta live, seja na conta demonstração, e já tiver operado com esses robôs, com certeza não vai receber e além disso será banido do sistema da First Class. Porque basicamente eles deixaram bem claro aqui que se você tá do lado desses influenciadorzinhos aí barato, mano, a sua chance de receber é cada vez menor, presta atenção. Mas até aí, direito da mesa, sabe? Ela tem o direito dela, ela tem as regras dela, ela que faz acontecer. Quando foi no dia 19, eles anunciaram que qualquer pessoa que estivesse utilizando VPN aprovando contas seria banido. Ou até pessoas que estivessem operando em conta real e estivessem utilizando VPN também seria banido. Tá? É, pode perceber é, que no dia 19 mesmo eles deixaram claro que se você utiliza uma VPS desde que seja com IP estático e esse IP ele se manter ativo pelo menos por 30 dias, tá ok, mas quem usasse VPN não. Nesse mesmo dia eu fiz um anunciamento no meu Instagram, quem não me segue segue lá, jonathan.quant e eu falei para todo mundo o seguinte, não utilizem VPN, vocês vão perder suas contas. Muitas pessoas riram, teve influenciadores que ficaram contra mim, um ou dois ou três aí, alguns eu não dei nem bope, falando que eu tava falando mal da first class, que eu era patrocinado por sei lá qual mesa, pessoal deixo claro para vocês uma coisa, eu não sou patrocinado por nenhuma mesa proprietária, tá? Nenhuma mesa proprietária, entendam isso. E beleza, deixa eles falarem, quando foi é, um dia depois, mais ou menos no dia 20, aconteceu a situação do Furtado Sampaio, né? até robôs que tinha é, descrição com o nome Furtado Sampaio foi banido que é basicamente um robô de, de baixa frequência, não é um HFT mas que mandava muitas informações para o servidor da First Class e acabava que nesse intervalo de tempo de muitas informações pegava alguns ganhos no spread que ia tendo variável da própria mesa e aí ele conseguia provar contas muito rápido e em grande quantidade quando a gente fala sobre o HFT, eles deixaram bem claro o seguinte, quem utilizar esse HFT vai ser banido. HFT eu estou falando de baixa frequência, tá pessoal? Não é de alta. É um robôzinho, um Eazinho que está lá e já era. Logo depois de eu ver essa informação do Furtado Sampaio, eu cheguei para a galera e falei, gente, logo mais ela não vai mais suportar o uso de HFT, porque cada vez a tecnologia aumenta, a galera vai estudando um pouco mais, enfim. Só que eu estava sempre na cabeça o seguinte, quanto mais facilidade a galera procurar, mais vai prejudicar a mesa e ao mesmo tempo a pessoa não vai receber em contrapartida, esses influenciadores vão ganhar em cima dessa galera que não tem o conhecimento devido depois do Furtado de Sampaio a First Class, ela enviou a informação no dia 27, sete dias depois mais ou menos, mas três dias antes eu tinha falado para vocês eu falei pessoal, a First Class a partir do dia 24 não vai mais aceitar o uso de HFT na plataforma quem comprar teste depois do dia 24 Ferrou. Como eu consegui essa informação? Através de um membro da comunidade que ele teve um contato lá com o suporte da First Class e com a ICAP. E aí, essas informações bateram e eu consegui jogar essa informação para todo mundo. Depois dessa informação, ela se espalhou aí na internet e eu acho muito bom porque eu consegui ajudar muitas pessoas. Que é muito influenciador, vendendo o serviço de HFT e falando que poderia aprovar na primeira e segunda fase. Eu falei, cara, não pode. Depois do dia 24 ou era 25 alguma coisa assim, não vai poder. Teve gente que infelizmente foi na onda desses... desses influenciadores, né, de mesa proprietária e acabaram tomando prejuízo, tá? E a culpa é desses influenciadores, tá? Não das pessoas, infelizmente. Mas claro que todo mundo aceita o risco que quer. Se a pessoa foi lá e contratou o cara, é problema da pessoa também. Quando a gente fala do serviço da HFT, eles lançaram um plano de uma fase só, mas eles tinham um plano de duas fases. Então eles, de certa forma, fizeram um marketing para esse plano de duas fases é, e para esse plano de uma fase. Por quê? Porque ele falou bem assim, não, vamos continuar permitindo o uso da HFT na primeira fase, só que a gente lança um outro plano de uma fase só, onde a pessoa não vai poder passar duas fases, mas com um valor dobrado. Foi o que eles fizeram, muito positivo para a própria mesa, né? o gerente de contas lá muito inteligente. Quando foi no dia 27, a First Class, ela vem para a gente e fala o seguinte, não é mais permitido o uso da HFT na segunda fase. No dia 24, eu já tinha informado para todo mundo, já tinha lançado print, a informação já tinha se espalhado. E eu falei para a galera: se tiver algum influenciador, se tiver algum vendedor de HFT tentando te vender um serviço depois do dia 25, não compre, porque não vai passar na segunda fase. Eu deixei bem claro. E ainda eu falei para a galera o seguinte: é, um dos membros da comunidade, que foi o Davi, que ele é especialista em HFT, que ele realmente entende, e ele está sempre antenado referente a todas as informações das mesas, ele até me passa informações. É, ao conversar com ele, ele falou bem assim Jonathan, a primeira fase da First Play está sendo aprovada com a HFT mas a segunda não e aí a gente pegou aqueles prints, aquelas conversas outra pessoa ali tinha uma informação ali da ICAP a gente juntou tudo e falou mano, essa é a verdade, e lançamos a verdade do mercado teve um monte de influenciador que ficou muito puto comigo começou a falar umas besteiras aí na internet eu só ignorei, né, fiz o meu trabalho quando foi no dia 29, eles falaram né, que tava fazendo muitos pagamentos, etc quando foi no, dia, no mesmo dia, no dia 29, eles falaram o seguinte, quem aprovou contas no dia 24, comprou contas no dia 24, perdão, ou antes do dia 24, vai ser permitido a utilização de HFT na primeira e segunda fase. Só que quem comprou depois do dia 24, não vai ser mais permitido. Lembra que eu falei pra vocês? Que eu lancei essa informação, a galera ficou tipo, ah, não, isso é mentira, isso aí é aquele... É, a galera falava bem assim, é que ele, ele não gosta da first class, ele é patrocinado por outra mesa, essa é galera que, que, que só quer vender serviço de HFT, chatão, sabe? Você vê, o história do cara é só isso: eu, te vender HFT, só isso. E, e normalmente ele é de opções binária tá? É, é um padrão. <risos> Ó, vamos lá. E tá, eu tava correto, tá? E aí eles disponibilizaram um formulário para quem, apenas para quem é, comprou o teste antes do, do dia 24 ou no dia 24. Mandar informações lá sobre a conta e etc. E aí ia ser permitido o uso de HFT pela ICAP. Quando foi no dia 3, eles falaram que contas estavam é, com erro, tá? É, contas reais estavam com erro. Beleza, eu vi algumas pessoas me reclamando. Pô, Jonathan, é, eu tô com um problema aqui minha conta. É, do nada o servidor não tá funcionando e tô com ordem aberta, tal, tal, tal. Beleza. Quando foi no dia 3, eles falaram assim, ó, 7 da manhã as contas lives estão normais bons trades beleza, e aí eu nem falei nada fiquei só observando a galera trabalhar quando foi 3 da tarde, ou seja 6 horas depois, eles falaram que, é, que estavam com problemas tá? mas que estava resolvendo esses problemas e pediu paciência ué, não já tinham resolvido o problema? por que agora está pedindo paciência? e agora quando foi dia 3 eles falaram para a gente não operar as contas lives porque estava com outro problema no servidor da ICAP lembrando que a Default Trader também é o servidor da ICAP existem outras mesas com o mesmo servidor né? não necessariamente no mesmo servidor mas a, a mesma corretora em si tá? então é um problema que deve ser pontual não deve ser algo muito complexo mas desde que eles sejam, é, vamos dizer assim tenham um comprometimento com o público por quê? porque tem pessoas que estavam perdendo as suas contas justamente por causa desse problema e eles não vão devolver essa conta e é isso Perdeu sua conta, problema seu. né? É, beleza. Aí, quando foi hoje, eles falaram pra gente o seguinte: Quem está operando com o servidor da ICAP, todas as contas lives estão normais. Ou seja, hoje meia-noite. Agora são 5 da manhã, né? Que eu sempre faço vídeo esses horários. E perceba. Aí você fala, pô, Jonathan, você não pode falar da mesa. Eu posso, porque eu acabei de aprovar uma conta só para falar dela. É. Quando eu falar que ela é scan, eu vou falar com prioridade, <risos> porque se ela não pagar, ela é scan, entendeu? E tem muito membro da minha comunidade que está para receber muita grana dessa mesa aí. Então, assim, é... é isso. É isso. Atualizações sobre a mesa First Class Forex Found. Não pagou ninguém até agora, só fez pagamentos pequenos de mil dólares, dois mil dólares. Sabe aquele influenciadorzinho chato? Que fica aí tentando vender HFT pra você e fica mostrando prova de pagamento de 200 dólares, 500, mil dólares? Pô, mano, tu não é o rico? Tu não é o rico? Não é você que bota a mão no fogo pela first class? Mostra aí a prova de pagamento sua no seu nome, não é no nome de terceiro não. De 10 mil, 15, 20 mil dólares. Tá entendendo, pessoal? A first class, ela é scan? Mano, é uma pergunta difícil, eu vou te explicar o um motivo, tudo bem ela mudar a regra durante o jogo, só que é muito chato para mim, que estou em uma conta live, eu acessar para operar e não conseguir operar. É muito chato para mim ter que todos os dias na minha rotina matinal para fazer as operações, eu antes mesmo de analisar o mercado, eu ter que entrar no Discord para saber se eles mudaram alguma regra. Vocês estão entendendo? Isso causa uma certa indignação e é normal. Tá?